Gente, nós vamos começar hoje com a unidade 2. A unidade 2, que é continuação naturalmente da unidade 1, um, ela vai é, continuar fazendo essa reflexão funcionalista, percebendo a função social da educação, porém, ela vai dar também uma, uma, um avanço, a gente vai começar a falar de um função estruturalista, um, é, é, é o que a gente chama de estrutural funcionalismo. Eu vou explicar como que a gente vai organizar isso. Primeiro, nessa recordação sobre a reflexão sociológica. A reflexão sociológica, como eu sempre é, falo para vocês, ela sempre vai se basear na relação de subjetividade com objetividade. A objetividade são os dados estatísticos, as normas, os direitos, as legislações e a subjetividade são todas aquelas formas que nós trazemos dentro da gente, aquele acreditar, aquelas formas de vida, o jeito de viver, aquelas, aquelas perspectivas mais ou menos inconscientes que existe dentro do indivíduo e existem naturalmente nas relações sociais. E, Aqui, né, na sociologia da educação, a subjetividade a qual a gente foca é toda a subjetividade relacionada nas relações sociais de educação. Seja na relação social de ensino-aprendizagem, seja dentro da escola, seja é, é, nas relações de, de ensino-aprendizagem, como eu falei, ou seja na sua forma assim mais abstrata da educação de um modo geral, como se fosse, por exemplo, é, a própria, como Durkheim falava, na sua socialização. Bem, na unidade 1, nós observamos que a metodologia em Durkheim, a educação é conhecida, então, é, que é o objeto de análise de Durkheim, enquanto um fato social. e Então, a função da educação, que a gente estava falando, da socialização, é a regulação da vida social. E a gente está é, dentro, dentro dessa esfera da sociologia, chamada a sociologia explicativa. Na metodologia em Durkheim ela está fundada nas normas, na objetividade, então, ele primeiro diz qual é, como que é, como que se dá a educação em todas as sociedades e observa que toda e qualquer sociedade ela tem né, uma forma de educação, ela tem uma forma de regulação da sua vida social, ela tem uma forma de socialização. Né? Então, ele observa que no, na gama de, de, de, de, de valores que existem dentro de uma sociedade, nessa esfera né, da educação, cada sociedade vai ter suas normas, seus valores, que vão ser, ser repassados de geração para geração, né, que é através desse processo que a gente chama, nesse conceito grande que a gente chama de educação. Então, é baseada nessa perspectiva que se constrói a chamada reflexão sociológica da funcionalista, onde a gente observa a função né, de uma dada coisa, de um fato social no caso. A interpretação de Durkheim no Brasil, né, como eu também já falei para vocês, é bem conhecido isso, foi de Fernando Azevedo. Ele, é, ele importa né, as reflexões de Durkheim, ele lê, ele, ele um, interpreta e desenvolve a sua própria sociologia. Fernando Azevedo faz parte também do autor, onde nós vamos estudar aqui na, aqui na unidade 2. É, porém, eu vou começar com Florestan Fernandes, e eu vou dizer para vocês porquê. Uh, bem, é importante também dizer que Fernando de Azevedo, ele também foi não só um pensador, ele não só encurtou as perspectivas de Durkheim, como também, ele também foi muito ativo politicamente. Fernando de Azevedo, ele praticamente, ele funda né, o Departamento de Ciências Sociais junto com outros pensadores que na USP, e é um das pessoas da primeira geração, da primeira geração da do chamada dos uspianos, então, por isso também é muito importante. Florestan é da segunda geração, inclusive é, trabalhou junto com ele. então mas eu começo pelo mais atual, eu vou dizer por quê, porque o Florestan, eu quero mais ou menos provocar em vocês uma desconstrução, se a gente fosse direto com o Fernando Azevedo, vocês iam exercitar o fato de começar a entender o fato social e depois vocês virem como que o Fernando Azevedo desenvolveu essa perspectiva no Brasil e tudo mais. Isso torna-se um aprendizado do meu modo de ver um pouco monótono. Eu vou dar uma quebrada com isso, colocando uma outra pessoa que é o seu praticamente sucessor, como eu disse, da segunda geração, Florestan Fernandes, e aí vou dar uma desconstruída nisso. Acontece que é, eu vou fazer isso de uma forma um pouco ousada, já que Florestan ele se alimenta não só de Durkheim, senão de Max Viba e Marx. Assim, autores que vocês conheceram só na, no primeiro semestre, com uma perspectiva mais ou menos geral. É, por isso que é, é importante que a gente, mais ou menos, seja sistemático né, na leitura do texto que eu vou apresentar para vocês e sistemático nessa apresentação que eu estou fazendo para vocês aqui agora. É praticamente uma introdução que eu estou fazendo, como ler Florestan Fernandes. E o que vocês vão aprender dali. Além do mais, a gente vai ler uma obra de Florestan, um texto que é bastante importante relacionado à educação. Então, é... vamos ao cara. Florestan Fernandes, ele praticamente ele foi o introdutor da sociologia crítica no Brasil. E aí, é importante que vocês tenham em mente esse prefixo aqui, crítico, que, muita, que é muito discutido na sociologia, e eu vou falar para vocês é, o que eu acho e o que eu leio e a minha interpretação da sociologia crítica e o que eu quero dizer com isso. Crítico não é criticar os outros, não é fazer crítica, crítico é baseado numa metodologia, essa metodologia é a dialética. A dialética na qual a gente se confronta, a gente se confronta com os opostos, né? Com as, as, as dicotomias da sociedade. Em Florestan Fernandes ele faz uma relação entre o real e o pensado. Essas são as palavras dele, né? O real, o qual Florestan Fernandes se baseia, que ele quer dizer, em outras palavras, são as práticas sociais. E o pensado é a produção do conhecimento. E aqui ele já nos dá uma ótica da sua perspectiva, do seu foco de análise, que é a produção do conhecimento em sociologia. Né? E é isso que ele estuda no final das contas. Um pouco de Florestan. É muito interessante vocês conhecerem um autor para é, vocês se aproximarem um pouco mais do que ele está pensando, porque o que a gente faz não é a gente, naturalmente, está sempre interpretando, mas é muito bom a gente se aproximar daquele autor para a gente não super interpretar e depois a gente não saber direito o que, que ele falou, o que, que eu que interpretei. Então, vocês têm que saber direitinho quem é o autor e saber direitinho que, em, em, em qual seara que ele caminha. E Florestão Fernandes é uma pessoa extremamente interessante porque ele, é, ele estuda praticamente no supletivo, ele era garçom uh, no, no centro de São Paulo e porque ele gostava muito de ler, conversava muito com as pessoas e o bar, o café era muito bem frequentado e as pessoas, os clientes, convenceram ele que tinha que, pelo menos, entrar no supletivo, terminar o segundo grau e depois continuar lendo e, e tal e... não sei lá. É mais ou menos isso que, que vocês vão ver, que eu sei, que vocês hum, Mas essa, esse é que é o fato, né? Que ele se formou no segundo grau com supletivo. E, uh, e para vocês terem uma ideia, o que eu fico pensando, poxa que supletivo bacana hein? Naquela época que forma uma pessoa como Florestan, mas o cara também era danado de, de, de persistente, de estudioso e tal. Para vocês terem uma ideia, quando ele entra como assistente na USP, ele já falava até alemão. Aliás, Florestan Fernandes foi um dos tradutores de Marx, né? para vocês terem uma ideia, a noção da pessoa como que ele era, né? Então ele falava lendo inglês, francês, alemão. Alemão, eu falo alemão. Não é uma língua que se aprende assim. E ele não só aprendeu como traduziu obras importantes, né? É, eu queria convidar vocês para botar no YouTube Florestan, vocês vão ter um vídeo belíssimo, onde fala o filho dele, inclusive o filho dele é hoje jornalista da TV Cultura, que tem o mesmo nome, Florestan Fernandes, depois ele foi pai quando ele estudou o mestre mestrado, doutorado, ele foi pai de seis filhos, né? então ele sustentava uma família grande, trabalhou para caramba, foi preso na ditadura militar, solto e aplaudido na USP, morreu de cirrose hepática porque ele foi tomar, é, eu acho que ele fez uma operação, não sei, e foi contaminado né, com a hepatite C e, uh, e só acabou com ele, né? Ele morreu super novo, em 1995. E um, eu queria que vocês abrissem no YouTube, tem um, um, um vídeo lindo que ele fala, e depois ele foi também deputado federal, sabe? Inclusive Fernando Henrique Cardoso fala nesse livro, nesse vídeo, fala, eu acho que ele foi ser deputado federal, porque ele não entendia nada daquilo, ele se sentia super mal naquele ambiente, mas ele chegou e falou assim, se é para revolucionar, eu vou e agora, porque eu vou morrer mesmo, né? Então, ele foi com a cara e a coragem nessa nessa nessa, nessa aventura de ser deputado no Congresso Nacional. E se deu super mal às vezes. Porque ele era sempre o professor. Ele nunca foi muito. É, o próprio, eu, eu, eu falo isso que vocês vão ver no vídeo com o Fernando Henrique Cardoso, que ele que tinha muita dificuldade de entender aquele mundo, aquele político, daquela moral, né? É muito importante agora a gente saber aqui porque que eu escolhi esse esse esse autor. E aí eu vou começar a sistematizar uma reflexão que vocês precisam ter para ler esse texto, que não é um texto fácil, é um texto complicado. Queria, inclusive, que vocês me dessem depois um retorno. A outra turma que leu o texto gostou muito e um, eles acharam complicado, mas eles acharam bem melhor que muitos outros complicados. Enfim, vocês que vão me dizer. Eu leio ele sempre e sempre acho outras coisas. Mas olha só a construção do pensamento de Fernandes, de, de Florestan Fernandes. Assim, ele descreveu bastante, muita coisa. A gente vai delinear aqui somente um percurso para entender até esse último texto. Um dos primeiros trabalhos dele foi bem inovador porque ele fala a função social da guerra da sociedade do Pinambá. Vocês sabem quem são os Tupinambás? Índios extintos que viviam em todo o litoral brasileiro. Aí você fica pensando, ué, mas ele, como é que ele estudou isso? Através de documentação, de documentos. Assim, através de uma de, de, de recolher documentos, fazendo quebra-cabeça mesmo, de, de ir vendo como que, como que cada coisa entrou no seu lugar, toda espécie de documento, arquivo e tudo. Com isso ele comprovou que é possível estudar uma sociedade extinta, saber com que ela se organizava e saber, inclusive, a sua própria dinâmica. Porque saber isso, tu, todo mundo sabe, né? Ah, não estudaram os egípcios? Ah, não estudaram sei o Mas ele foi assim, um pouco além, né? Ele estudou a dinâmica da sociedade, a, a função, a função da guerra, a função social da guerra na, na, na sociedade do Pernambá. Quando ele faz isso, ele coloca a função social com a qual ele estava se falando, ele fala do, a, a guerra enquanto fato social. Né? A guerra enquanto uma socialização de uma sociedade. Os Tupinambás e toda essa rede de comunicação que eles tinham, eles faziam através de guerras e tinham todo um ritual com essa guerra. Extremamente complexo. Eu tenho esse livro, é um barato, cheio de... de, de, de, de um, de figuras e tudo mais, aí vocês se perguntam, mas eu não estou entendendo qual é o... A, qual é a... qual é a, por que a gente vai entender isso, o que, que isso representa para o um entendimento da nossa sociedade hoje? Queridos, a gente sempre estuda as chamadas sociedades primitivas até mesmo para nós questionarmos o que é civilização. Porque a sociedade primitiva, no caso primitivos, né, que a gente chama entre aspas, porque tem uma complexidade naturalmente bastante grande, eles tinham uma relação de, de, de, com essa violência né, de guerra extremamente virtuosa, baseada nas, extremamente baseada em normas e valores sociais pautados em virtudes e respeito pelo seu inimigo, pelo aquele que ele estava matando, para aquele que que ele estava querendo guerrear. E aí você se questiona, as pessoas não se matam hoje em dia também? Sem o menor fundamento de respeito? Não é? Então, quando a gente fala da função da guerra, a gente não está querendo estudar necessariamente a violência, senão a gente está querendo estudar e perceber, no caso, no, quando estudou, né, na minha modo de ver, ele está percebendo as formas de relações sociais, como que elas são, qual é a função de um determinado fato social para nós, como eu falei para vocês aqui completamente é, afastado, né, distinto do nosso forma de ver o mundo, das nossos valores morais, como que ela, ela, ela se, como que ela se dá. E aí você passa a questionar a própria civilização, né, das formas que a gente vê hoje. Isso ele escreveu em 1952. Depois foi um outro trabalho muito importante, que também tem uma metodologia bastante importante, que é a integração do negro na sociedade de classes. É importante que vocês saibam que isso tudo, é, o ele era Florestan, um, ele era assistente de um grande antropólogo francês chamado Roger, Roger Bastide e uh, esse trabalho, esse último também, foi junto com ele. Eu acho que o primeiro, eu acho que foi até desmentirado de doutorado dele, Não tô, não tô segura. O segundo, eu fico muito famoso por ser eh, também uma forma de de metodologia muito importante, porque na integração do negro da, da a integração do negro na sociedade de classes, a metodologia que uh, o Florestan e Bastide usa foi deu uma revolucionada na, na, no pensamento os piano onde ele chama esses grupos né de negros em vez dele de irem lá para estudá los ele os convida para ouvir na própria sociedade na própria universidade ou seja se eu tô querendo estudar o seu modo de vida eu não preciso ir a você você pode vir a mim também se você quiser né participar desses estudos. E, um, para a nossa disciplina, nós escolhemos um outro texto, que é a ciência aplicada à educação como fatores de mudança cultural provocada. É um texto complexo, como eu falei para vocês, escrito em 1959, está no site do INEP, vocês podem abaixar a hora que quiser, e é ele que a gente vai se aprender agora. Nessa ciência aplicada à educação como fatores de mudança cultural provocada, escrita em 1959, eu vou voltar e lembrar a vocês que é a metodologia usada é a relação que o Florestan Fernandes faz, inclusive nesse texto, é a relação entre o real e o pensado, né? nessa dialética entre o real e o pensado. Ele vai falando da, de toda a produção do conhecimento de um modo geral, como que isso foi aplicado à educação e tudo mais. Vamos ao texto. O texto discorre baseado numa reflexão entre a educação e a produção do conhecimento sobre educação. Então, a gente, agora passa na esfera do pensado. Olha como ele vai é, produzindo esse conhecimento, isso também é logo na introdução, na primeira forma. Estou falando para vocês como vocês podem ler, não como vocês têm que ler. Né? Esse foi como eu li. Então, na esfera do pensamento, o autor traz todo o debate de uma evolução do pensamento sobre o conhecimento, usando a vertente do explicar a sociedade. Bem, Então, se antes, na perspectiva de comprovação de verdades, se baseava numa objetividade, como eu falei para vocês aqui, que, é, que isso a gente passa dentro da sociologia, a gente chama de um conhecimento objetivo, a gente chama de positivismo também. Depois, baseado numa hipótese de investigação, que também é de uma experiência, baseado numa experiência. Né? E nesse contexto, é, se dá, ele está falando do segundo, né, que formula-se hipóteses, depois você faz uma investigação e essas, essas investigações são baseadas numa experiência. Experiência aqui, vocês podem dizer, uma experiência vivida ou numa experiência empírica. Você vai lá, vai buscar sua experiência também. E nesse contexto, é, ele está falando da, da, da produção do conhecimento em ciências sociais não está falando, por exemplo, do conhecimento... Ele faz essa reflexão para falar do conhecimento de um modo geral, né? Do conhecimento, assim, da evolução do conhecimento tecnológico no mundo, de um modo geral. Aí ele vem e faz essa, essa, esse link, né? Nesse contexto, ele fala nas né, ciências sociais, aconteceu da mesma forma, e a gente agora está falando das ciências sociais no seu, no seu, na sua perspectiva... É, Nessas, nessas relações, hipótese de investigação baseado na experiência que é o contexto empírico aí ele vai falando como que isso se dá Aí ele vai falando que é, nesse contexto existe uma interdependência entre o prezado e aquele que produz o conhecimento do pensado. Como eu falei para vocês, você não pode. Existe né, na tradição do a secção entre o pesquisador e o, o seu objeto de pesquisa. Já Florestan, ele faz uma interpretação diferenciada, ele fala que isso não pode existir, existe uma interdependência entre a relação entre o pesquisador e seu objeto de análise. A relação, mas contudo, né, o que ele percebe é que existe uma tendência na relação da produção do conhecimento numa perspectiva utilitarista do conhecimento, quando esse emerge fundado numa visão de progresso, da ciência, ou mesmo interesses pessoais do próprio cientista. Então, é a perspectiva exatamente dessa subjetividade, né, dessa interdependência entre aquele que está pesquisando do que ele vai, o pesquisador ele vai sempre buscar um determinado conhecimento que o traga né, algum benefício, seja de interesse pessoal ou seja, você pode falar também em, em termos de dinâmicas de sociedade né, de dinâmicas de grupo ou a gente está falando, por exemplo, de dinâmica de uma própria é, universidade de grupo de estudos e nesse sentido ela emerge numa visão de progresso da ciência, ou mesmo interesses pessoais do próprio cientista, como eu falei, ou o grupo de cientistas. E numa perspectiva, em num, numa outra um momento, ou é claro uma coisa continua da outra, né? Nessa relação de poder e, e produção de conhecimento. Então destitui o hiato entre o saber científico e o proceder prático, né? Porque o, o proceder para Proceder prática, por exemplo, quando você se procede na prática e o saber científico. Geralmente, a prática e o saber científico, às vezes, elas se, como é que se, se distanciam. Porque se você está, antes, interessado em produzir uma coisa que lhe dê benefício, você também está se distanciando daquilo que está acontecendo em termos de problemas. Né? Ele está falando aqui, sempre relacionando que vocês, eles vão dar exemplo e tal, na educação. Então, vocês vai, mais ou menos vão, dando uma, vão percebendo essa, essas relações deles, esse mundo social que é o mundo social que a gente vive as relações sociais na educação. Então, o que acontece é, é que a gente, é o saber sobre alguma coisa, pra, é, é, é o saber... Na, na diferenciação entre o saber sobre alguma coisa do saber para alguma coisa. Então, a conquista do poder sobre a natureza, por exemplo, né? ele está falando aqui das bombas nucleares. Isso, por exemplo, deu à sociedade um patamar maior por, da, da, da, da dominação do homem sobre a natureza. Fazer um parênteses, essa relação de dominação do homem sobre a natureza, ela também faz parte da tradição da sociologia que está pautada, sobretudo em Marx, na relação de exploração e transformação do seu meio natural. Mas em outros também, estou dando uma, uma, uma, uma noção para vocês. Então, quando a gente está pensando na, no progresso, na produção do conhecimento, então eles também estão pensando numa dominação do homem sobre a natureza. Então, é, que, que ou você pode pensar também o, o ambiente produzido pelas atividades humanas, né? Todo o ambiente ele se transforma é, quando existe uma atividade humana. Um exemplo nós estivemos, por exemplo, em Atafona. Né? Lá a gente viu que existe a invasão da água, né, de todo o mar na, na, na terra, destruindo várias casas, a gente tem uma destruição do meio ambiente marinho, porque existe grandes explorações de petróleo e existe também uma transformação também desse meio porque existe a construção do Porto Açu. Então, as atividades humanas elas transformaram completamente aquele meio ambiente, toda a tecnologia que está envolvida aí, completamente separada da prática. Né, da realidade das pessoas que estavam ali. Eles não estavam tá precisando de porto aço, eles estavam tá precisando de petróleo, eles estavam tá precisando de nada, eles estavam tá precisando de outras coisas. Acontece que a prática e a demanda a qual do utilitarismo, do conhecimento e da produção, levaram-se a gente acreditar, levam, né, induz a gente acreditar que nós precisamos de dinheiro, a gente precisa de produção e todo aquele ambiente ali está sendo transformado. Então, a relação do real e o pensado e diretamente relacionando com a educação. Existe um consenso né, entre a socialização do indivíduo, porém, o que ele diz é que a escola não tem contribuído para essa socialização. E as escolhas dos fins e dos meios nessas atividades educacionais também estão completamente díspares. Eu parei aqui, porque quem vai ler o texto são vocês eu já dei uma enorme contribuição Porém, eu gostaria de falar para perguntar para vocês o que vocês entenderam até aqui. É muito importante que vocês me digam. Isso é interessante, porque a sociedade muitas vezes ela assume essa posição autocrítica dela e define meios de se modificar, só que nem sempre dá certo. Às vezes ela planeja algo e esse algo não acontece, dá errado. E é importante a gente refletir sobre isso, pensar duas ou três vezes sobre como as coisas vão ter consequências, como o exemplo do senhor de uhum. é, Se a sociedade tivesse pensado nos impactos que aquela ação humana exerceria sobre aquele ambiente melhor, talvez eles não tivessem jogado todo aquele impacto ali. Tanto o impacto ambiental do rio que desenvolve toda a poluição. A extração, o Porto do Açul, é, a invasão do, das pessoas na, na parte da, da praia, se eles tivessem repensado, talvez eles não tivessem encarado toda essa consequência de pessoas terem tido que abandonar suas casas e tudo mais. Super. Então, o que a gente. Exatamente sobre isso que eu estou falando, o pensado, no caso do pensado, a gente está falando aqui, Quem pensa? Então, essas são as relações de poder daqueles que pensam e impõem um determinado construção de conhecimento em detrimento daqueles que não participaram né, dessa, desse pensar, desse mundo do real que também deveria pensar. Legal, isso mesmo. Então, vocês têm uma ótima introdução para ler o texto e que a gente continue na próxima aula. Tá bom?